Amém. Uh, boa noite aos meus amados irmãos em Cristo. Uh, hoje, 14 de fevereiro de 2022, uh, o senhor me convocou para dar o estudo da palavra, ao qual eu intitulei de O Nosso Falar. Né? Uh, esse ano, desde o primeiro culto do ano, nós temos... Sido exortados pelo Senhor a perseverar e a nos santificar. Né? E eu creio que eu pessoalmente né, creio que um das grandes, uh, um dos grandes desafios do cristão, um dos nossos grandes desafios nos dias de hoje, especialmente na maneira que uh, se encontram, as coisas no mundo, vamos dizer assim, né? É de uh, nós termos domínio sobre aquilo que nós falamos, né? Porque nós vivemos, na verdade, em um mundo que é dominado pela mentira. Nós vemos uh, diariamente, né?, essa guerra da verdade contra a mentira se estabelecer e. Uh, foi através da mentira que Satanás tem estabelecido seu plano né, na Terra. Então eu vou orar para iniciar e depois nós vamos desenvolver então esse tema. Amado Deus e Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, quero te pedir nessa noite que o Senhor venha a falar com a congregação, que tudo aquilo que venha a ser liberado nesse momento seja da Tua vontade, Pai amado, em nome de Jesus que nada venha do homem, que tudo venha do, do Teu Espírito, que o Teu Santo Espírito possa dirigir todas as coisas agora, nesse momento. Em nome de Jesus eu Te peço que o Senhor venha a, a tocar o coração dos meus irmãos, que vão ouvir essa mensagem em algum momento, que eles possam estar com o coração e a mente abertos para receber aquilo que Tu tem para cada um de nós. Em nome de Jesus e desde já eu te agradeço te louvo Por tudo que o Senhor fará nesse estudo Em nome de Jesus Amém Então, irmãos uh, Dentro dessa questão né, desse, Dessa parte que eu creio que é fundamental na nossa vida E é um grande desafio uh, Desde o Éden Desde o Jardim do Éden, nós vemos essa, essa questão da mentira, né? que Satanás, através de uma mentira, de uma manipulação, enganou Eva. Né? Eva acabou comendo do fruto que Deus havia determinado que não fosse comido. E o homem caiu. Né? Então... Deus estabeleceu a sua verdade, fez uma determinação ao homem e através de uma, de uma situação em que Eva se expôs, né? ela se expôs, ela foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal e Satanás aproveitou a oportunidade, como acontece nos dias de hoje, e enganou Eva. Né? E nós precisamos estar muito atentos a tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta, especialmente na nossa vida, para que nós não venhamos a ser enganados, para que nós venhamos a estar firmes na verdade, na única verdade que existe no universo. É, o homem usado por Satanás, ele tenta relativizar a verdade a todo momento. Mas nós que vivemos uma vida em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, nós sabemos que a verdade ela não, não é relativizada. A verdade é uma só. Nós não podemos relativizar a verdade. A verdade é a verdade. Não existe discussão sobre é, fatos, sobre aquilo que é, é palpável e nós que vivemos pela fé, né, como diz a palavra lá em Hebreus, né, o justo vive pela fé uh, nós da mesma forma não podemos deixar que Satanás de alguma forma entre na nossa mente e relativize a verdade que Deus uh, ministra para nós sistematicamente através da sua doutrina né? então eu, eu quero ler uma passagem aqui para fazer o, o contraponto, né? uh, uma paternidade foi dada a Satanás. Né? Em João 8:44 44, está escrito assim, o próprio Senhor falou, Vós sois do diabo, que é, vosso paz, que é vosso pai, e quereis satisfazer- lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a paternidade da mentira, ela é de Satanás. Né? Em Deus, obviamente que não há é mentira. Hein? Jesus Cristo passou uh, a vida na terra sem mentir. E nós como discípulos, né? nós queremos nos colocar na posição de discípulos de Jesus Cristo, obviamente que eu não estou falando só da mentira, eu estou falando de todo o nosso falar, né? de toda a maneira que nós falamos, de tudo aquilo que sai da nossa boca. Né? Uh, tem uma frase aqui que o pastor Celso pregou já faz um tempo, e eu anotei, porque realmente uh, isso é muito sério, né? E muitas vezes nós não nos atemos a, esse, uh, a essa parte. Né? E o pastor Celso pregou o seguinte, o homem espiritual não fala tudo o que pensa, mas antes pensa o que irá falar. Né? Porque na verdade... Uh, Deus é unipresente e uniciente, ele conhece os nossos pensamentos. Porém, Satanás não. Satanás não conhece os nossos pensamentos. É necessário que nós externemos aquilo que nós estamos pensando para que ele tenha acesso àquilo ali. Né? Então, obviamente que se os nossos pensamentos, as nossas opiniões, elas não estão de acordo com aquilo que nós aprendemos a partir dessa doutrina, nós não devemos externar isso. Por isso que eu digo que isso é um desafio gigante, porque o homem, através da sua natureza adâmica, ele tem a tendência de dar a opinião dele, de falar, muitas vezes, abertamente sobre determinados assuntos, mas isso, irmãos, é, eu creio assim que para nós nos santificarmos, para nós estar em plena comunhão com Deus, é uma parte fundamental. Nós temos responsabilidade sobre aquilo que sai da nossa boca. Né? É, existe a passagem de Mateus, capítulo 15, onde Jesus é, exortou os fariseus porque os discípulos de Jesus não lavaram as mãos naquele episódio para almoçar ou para fazer a refeição. E Jesus então disse, né? o Senhor disse o seguinte... E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, é... o homem, ele é contaminado, ele, ele, através das suas palavras, através das nossas palavras, nós que fomos... Uh, separados para ter uma vida de comunhão com Cristo, para nos tornar discípulos de Jesus Cristo, né nós uh, temos nas nossas palavras o poder de abençoar e de amaldiçoar. E tudo aquilo tem uma outra passagem em Mateus 12. <coughs> Uh, 33, que fala da árvore e dos seus frutos. Né? Eu vou ler toda a passagem para os irmãos. Uh, que diz assim, Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas maus, coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É, eu não sei assim se os irmãos já se ativeram, não só essa passagem, porque na Bíblia é, existem inúmeras passagens que falam sobre o nosso falar, mas... É, no 36 e no 37, o Senhor está falando abertamente. Digo-vos que de toda palavra, palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, irmãos, olha a seriedade que é aquilo que nós falamos. Olha a seriedade que tem... Nós podemos ser condenados por aquilo que nós venhamos a falar. Né? Uh, na passagem de Tiago 3, que é a passagem mais conhecida, que fala sobre a língua, o título é... Uh, o título já diz muito, né? ele diz assim os pecados da língua e o dever de refreá-la. Ou seja, nós temos o dever de refrear a nossa língua. Uh, nós temos hoje, dentro de nós, o Espírito Santo, porque nós, como homens naturais, obviamente que nós não temos a capacidade de controlar aquilo que nós falamos. Nós não temos capacidade de uh, agir dentro das ordenanças e da doutrina que o Senhor nos ensina. Mas através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos condições. E quando nós cairmos, nos equivocarmos naquilo que a gente falar, a gente deve ir aos pés do Senhor e nos consertar. E pedir para que Deus, para que o Senhor nos capacite a não ter um falar trevoso, a ter a capacidade de pensar antes de falar. É, existe uma outra palavra aqui em Tiago que eu vou ler antes dessa, antes de Tiago 3, que diz assim: Sabeis, em Tiago 1,19 diz assim, né? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se Ou seja, é, mais ou menos é aquilo que foi ministrado, que o homem espiritual não fala tudo que pensa, mas antes ele pensa antes de falar. Então, nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Por que, que nós devemos ser tardios para falar? Porque nós devemos ter consciência daquilo que está saindo da nossa boca, porque isso pode ter consequências seríssimas para a nossa vida terrena e para a nossa vida uh, posterior, para a nossa eternidade. Então, esse é um assunto realmente que, desde que eu cheguei na igreja, uh, me chamou muito a atenção e, assim analisando não só a minha vida, mas a vida, uh, não analisando a vida dos irmãos, mas vendo a maneira que nós nos portamos, eu creio que esse é um ponto que nós devemos dar uma maior atenção, porque como nós estamos sendo exortados a nos santificar, nós precisamos resolver, colocar em dia a nossa vida com o Senhor, e eu creio que essa parte é uma parte bem importante. Então, uh, como nós já lemos, né, nós precisamos prestar muita atenção, irmãos, para não nos contaminar com aquilo que nós falamos. E a nossa natureza, por ser pecaminosa, ela tem vontade de falar muita coisa. Ela tem vontade de é, dizer tudo aquilo que nós temos vontade. Mas, obviamente, conforme nos é ensinado, na palavra de Deus, isso não é do Senhor, óbvio, né. Muito antes, pelo contrário, ah, isso vem do inimigo de Deus. Né? Então eu vou ler esse, esse capítulo, capítulo 3, todo ele, porque eu, eu creio que é importante nós termos assim, a, a total realidade daquilo que foi escrito por Tiago, através do né, Espírito Santo, usando Tiago. Então, os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos... Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então aqui tem vários ensinos, né? Uh, sobre essa questão da língua e o dever de refreá-la. No versículo 2, Tiago já diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também o corpo. Ou seja, se nós formos capazes de refrear aquilo que nós falamos, se nós tivermos um falar de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, uh, nós controlamos também o nosso corpo, ou seja, nós controlamos também a nossa carne nós controlamos também os nossos impulsos carnais, né? Eu creio assim pessoalmente que todos nós tropeçamos na língua, né? Todos nós tropeçamos em algum momento, todos nós tropeçamos é, no nosso falar, muitas vezes, né? Mas é, eu creio que o senhor trouxe essa ministração aqui que está diretamente relacionada à nossa santificação. Para que nós venhamos a dar a atenção devida que as nossas palavras têm. Né? É, no 10, fala assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Foi com a nossa boca que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Né? Foi com a nossa boca lá no batismo que nós é, reafirmamos que nós aceitamos Jesus, né? como o Senhor da nossa vida, que nós morremos para a vida de pecado e renascemos filhos de Deus né? e na condição de filhos de Deus obviamente que o nosso falar ele precisa agradar a Deus ele precisa agradar o nosso pai ele não pode ser impetuoso ele não pode ser da vontade adâmica, da vontade da nossa carne, ele tem que estar de acordo com aquilo que nós professamos, com a nossa fé com aquilo que nós almejamos viver né, conforme o nosso modelo que é Jesus Cristo, então nós temos a obrigação, como cristãos, de refrear aquilo que, é, aquilo que não vem do Espírito Santo. Isso, né? conforme eu já falei no início, eu creio que seja um desafio extraordinário para muitos de nós, né? Mas é uma ordenança e na sequência eu vou ler a quantidade de passagens que existe na Bíblia que fala sobre isso. Uh, tem a outra passagem aqui no, no seis que, que que fala assim: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A nossa língua é um mundo de iniquidade, né? A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, a carreira que nós temos corrido para estar na eternidade, ela está diretamente relacionada com as nossas atitudes e com o nosso falar. Porque como nós lemos aqui, a nossa boca fala daquilo que está cheio do no nosso coração. Em Provérbios 4, tem a correlação entre esses dois fatores, o nosso coração e o nosso falar. Né? Nós somos exortados a guardar o nosso coração para que o nosso falar seja adequado. No capítulo 4, no versículo 20, <coughs> assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina o ouvido, não os deixeis apartar-te dos teus olhos, guarda-os guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Né? Então, aqui em Provérbios né, tem um ensino que nós devemos guardar o nosso coração para que aquilo que sai da nossa boca é, seja bênção e não maldição, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, nossos lábios, eles podem ser perversos. Né? Em Tiago 3 nós lemos que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, água amargosa. Ou nós somos abençoadores ou nós somos amaldiçoadores. E uma maldição que nós venhamos a, a liberar, irmãos, ela, ela é séria, ela traz consequências, como eu já falei anteriormente, para a nossa vida terrena e para a nossa eternidade eu vou ler algumas passagens para os irmãos que falam de como Deus vê essa, essa questão do nosso falar. Né? Então, assim, ó, em Salmos, no Salmo 39, diz assim, 39,1, Disse eu, Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com uma mordaça. Ou seja, refrear a língua. Refrear aquilo que nós falamos. Né? O salmista aqui foi mais longe. Ele disse que guardaria a boca com uma mordaça. Para não correr o risco de amaldiçoar. Provérbios 10, 20 diz assim... A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Ou seja, a língua do justo, a língua daquele que foi justificado, nós fomos justificados, né? nós confessamos Jesus, nós nos batizamos, nós temos a justificação né? que veio através do sacrifício do Senhor. Então a língua do justo é prata escolhida. Né? nós temos uma língua que é prata escolhida, ou seja, com a nossa língua, nós devemos nós devemos utilizá-la para abençoar, para ministrar a palavra, para exortar os irmãos, para abençoar os irmãos, para profetizar conforme a palavra, mas já está determinado que a nossa língua é prata escolhida, né? A língua do justo é prato escolhida. Em Mateus 12, 36, 37, nós já lemos, né? Que pelas nossas palavras nós podemos ser justificados ou condenados. No Salmo 34, 13, diz assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. No Salmo 37, 30, diz assim, a boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala do que é reto. Né? Então nós devemos... Uh, proferir sabedoria. a sabedoria em nós, só aquela que nós recebemos do Senhor. Né? Nós, tudo aquilo que nós aprendemos antes de chegar no Senhor, conforme já foi pregado tantas vezes aqui, é refugo. Né? mas a, a sabedoria que vem do alto, que nós aprendemos do alto, essa, porém, uh, deve ser proferida pelos nossos lados, né? Provérbios 10, 31, diz assim. A boca do justo produz sabedoria, porém a língua perversa será desarraigada. Né? Então, novamente, a boca do justo produz sabedoria. Né? A nossa boca, ela deve produzir sabedoria, ela deve produzir... Aquilo que vem do Senhor, aquilo que é, aqui na sequência, ah, diz assim, né? A paurador cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. Né? Até a nossa, a nossa saúde física, ela está relacionada com amaldiçoar ou abençoar. Através da nossa língua. Né? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que, am, que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Né? A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, conforme diz lá em Deuteronômio 26, né? a bênção é a maldição. Deus, Deus colocou a bênção e a maldição diante do povo de Israel, e isso está relacionado ao nosso falar da mesma forma que está relacionado com o nosso agir. Na verdade, essas duas coisas não estão dissociadas. Elas estão interligadas. O nosso falar está diretamente relacionado com o nosso agir, porque nós já vimos que o nosso falar procede do nosso coração. E, obviamente, que nós vamos agir ah, baseado naquilo que nós temos impresso no nosso coração. E aquilo que nós devemos imprimir no nosso coração é a palavra do Senhor. né? Nós devemos estar tá sempre atentos, né? nós devemos sempre estar tá vigilantes para estar tá em obediência à palavra. Em Provérbios 21, 23, diz assim, o que guarda a sua boca e a sua língua Guarda das angústias a sua alma. Tiago 1,26 diz assim, se alguém cuida ser religioso, no nosso caso, ser servo do Senhor, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua crença é vã. A nossa crença em Jesus Cristo, ela está diretamente relacionada com a nossa língua. Pela longa animi... em Provérbios 25, 15, diz assim, Pela longa animidade se persuade o príncipe, e a língua branda, branda quebranta os ossos. <risos> Filipenses 2, 11 diz assim, E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. 1 Pedro 3, 10 diz assim, Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, Refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem em engano. Então essas são algumas das passagens que nós temos na Palavra de Deus que falam da língua. Então, através dessas passagens nós já podemos ver quão sério é essa questão daquilo que nós proferimos, né? Uh, Conforme eu já coloquei, eu creio que seja uma, uma luta grande. Eu creio que seja uma, uma questão assim, muito séria para todos nós. Né? A questão do nosso falar. Nós estarmos atentos ao que nós falamos o dia todo. Né? Seja no nosso trabalho, é, seja na nossa vida familiar seja na igreja. Eu vou dar um pequeno testemunho, rapidamente, assim. Quando eu conheci o Senhor, eu tinha 40 anos, trabalhava numa empresa. E, uh, obviamente, como uma empresa que era comandada por pessoas do mundo, né? Eu tinha um diretor que... ele não conhecia a palavra, não conhecia o Senhor, e eu... Uh, senti assim, né, de conversar com ele sobre esse assunto, porque a minha conduta iria mudar radicalmente a partir daquele momento. Né? A conversão, a própria palavra diz, ela é uma mudança de rumo. Né? Nós, nós nos convertemos para o Senhor, por conseguinte nós vamos procurar obedecer. E eu sabia que aquilo traria uma certa dificuldade no meu trabalho e fui conversar com ele. E entre uma dessas coisas, a, a, a, me marcou aquilo ali, a, me chamou a atenção, né? ele, a, uma das primeiras perguntas que ele me fez foi a seguinte, então a partir de agora tu não pode mais mentir. Eu disse, não, é, não, não tem mais como, isso aí deixou né, o meu desejo, minha vontade, vou me esforçar para que isso não faça mais parte da minha vida. Ele disse assim, mas Mar, como é que tu vai conseguir trabalhar se tu não puder mentir? Irmãos, olha o tamanho do engano que Satanás colocou, coloca no dia a dia das pessoas. Ele achou que seria impossível eu realizar o meu trabalho, né, na época eu era gerente comercial de uma multinacional. Se eu não pudesse mentir, porque a mentira fazia parte do trabalho mas não era verdade, porque eu a partir daquele dia passei a falar somente a verdade, né? É, com quem quer que fosse, e as coisas funcionaram da mesma forma. Elas funcionaram exatamente da mesma forma. Não mudou nada, né? Mudou para mim, que estava em obediência ao Senhor, mudou a minha vida, obviamente. Mas no meu trabalho não mudou, porque a verdade sempre ela vai se sobrepor àquilo que, que não é verdade, aquilo que é mentira. O que é mentira sempre vai ser revelado. A própria palavra diz, né, não é nada que exista em oculto que não venha a ser revelado. Isso vale para todas as coisas. Né? E, e dessa forma, talvez, muitos de nós tenhamos esses desafios no nosso dia a dia, no nosso trabalho, especialmente na nossa convivência, de, uh, do nosso falar estar adequado ao Senhor, de nós proferirmos somente a verdade, proferir bênção. Uh, eu quero, assim, de coração, colocar para os meus irmãos que, uh, conforme eu coloquei anteriormente, Deus sabe aquilo que nós pensamos, a nossa opinião, etc, etc. Mas a partir do momento que nós externamos isso, né, isso se torna público ao mundo espiritual. Deus sonda minha mente e o meu coração, mas Satanás não tem essa capacidade. Então isso se tornou público ao mundo espiritual e pode ser motivo de condenação ou de... Uh, alguma sanção nós podemos ter dado legalidade através das nossas palavras Satanás agir na nossa vida muitas vezes, a maioria das vezes sem querer, então nós precisamos meditar, nós precisamos meditar nessa palavra nós precisamos meditar, podemos meditar em várias palavras que, que, que falam sobre o dever de nós enfriarmos a língua, o dever de nós temos um falar adequado, o dever de estarmos na posição com a nossa conduta e com o nosso falar, né? Muitas vezes nós desdenhamos essa parte, não conscientemente, obviamente, né? Isso não é consciente, mas nós vamos sendo engolfados pela situação, pelo mundo e acabamos falando aquilo que não devemos. E Muitas vezes nos arrependemos amargamente. Então, irmãos, que nós possamos clamar ao Espírito Santo, que Ele nos capacite né, a ter um falar adequado diante do Senhor. A sermos o povo que abençoa, não aquele que amaldiçoa, porque aquele que amaldiçoa já está estabelecido. né, Ele já está estabelecido, nós Uh, através das nossas palavras, nós temos a capacidade de uh, transformar uma vida, quando nós ministramos as boas novas, né? e nós temos a capacidade, a, a palavra diz aqui, que a vida e a morte estão no poder da língua. Né? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Então eu creio que era isso que o Senhor tinha para liberar nesse estudo, que os irmãos possam refletir uh, nessas coisas. Eu vou orar para encerrar. Amado Deus e Pai, eu quero agradecer a Senhor por tudo aquilo que o Senhor liberou Nesse estudo Quero também te pedir perdão, Senhor, se alguma coisa que foi liberada aqui não foi da Tua vontade. Eu quero te pedir, Pai amado, que o Senhor venha trazer essa realidade para todos nós, para a nossa congregação, para todos os nossos irmãos de todas as congregações, de que a nossa palavra, ela tem poder, porque nós fomos justificados por Ti e como Cristãos, nós devemos ter um falar adequado ao nosso título, ao título que nós recebemos de Ti, por misericórdia, pela Tua graça, em nome de Jesus. Quero nesse dia também abençoar, Senhor, todos aqueles que trabalham na Tua casa, quero abençoar as nossas lideranças Pastor Celso, Pastor Tadeu, Pastor Lau Quero agradecer pela vida desses irmãos que, abnegadamente, tem trazido a Tua verdade para a congregação, Senhor, em nome de Jesus, que todos nós possamos, a partir desse momento, ah, meditar naquilo que foi liberado e que nós possamos ter como um firme propósito em nossas vidas de liberar somente bênção através daquilo que nós venhamos a falar. Eu te louvo, te agradeço, Senhor Deus, te glorifico, glorifico o teu santo nome por essa palavra e por tudo que o Senhor irá fazer na vida da nossa congregação. Em nome de Jesus, graças eu te dou, Pai amado. Amém.